Oi gente, tudo bem? Eu tô um pouquinho sumida esses dias, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a minha gravidez, o meu processo de visto prova de dinamarquês e um monte de coisa e aí eu acabei meio que, né, não conseguindo gravar vídeos. Mas hoje estou aqui e até mesmo quero contar como tem sido esse processo do meu visto, o que, o que é que tem acontecido até aqui e também estou aqui no processo de espera, né, para ver se eu posso ficar aqui na Dinamarca, se eu vou ter que ir embora, qual vai ser o plano, esperando aqui a resposta desse visto. Então, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como tem sido o processo do meu visto aqui da Dinamarca. Para quem não me conhece, meu nome é Debra e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato pelo Mundo. Tem um vídeo que eu conto, que vai estar tá aqui em cima nos cards ou aqui embaixo na descrição do vídeo. É, lá eu conto um pouquinho como funciona é, o processo de visto aqui da Dinamarca, né? Como é um pouquinho o processo de visto de família, né? Quando você casa com um dinamarquês o que é que você faz e qual o processo desse visto. Esse é o visto que eu estou aplicando agora aqui na Dinamarca e eu vou contar para vocês como foi. Mas antes de tudo, já se inscreve aí no botão aí embaixo e também já curte esse vídeo para dar aquela força aí pro meu canal. Bom, na época que eu gravei esse vídeo que eu falei para vocês, eu ainda não tinha aplicado pro visto, é, eu tava só nas pesquisas, a gente tava vendo quais os documentos nós precisávamos, o tanto de dinheiro e tudo mais, porque eu ainda estava com o meu visto é, religioso, né? Eu morei aqui na, na Dinamarca com o meu visto religioso. Ele é, tinha duração de três anos, é, ele acabou no mês de abril, então a gente já estava se preparando para aplicar esse visto antes mesmo do meu outro visto vencer. Esse visto, ele é um visto de reunificação familiar, é um visto de família, né? Então, quando você casa com alguém, você tem direito, né? Você pode é, aplicar por esse visto. Não é todo mundo que consegue esse visto porque você precisa de uma lista. Não é apenas casar com um dinamarquês que você já tem esse visto. Mas, é algumas regras aí que precisam ser cumpridas para que você consiga ter esse visto é, de reunificação familiar. Como eu disse para vocês, eu ainda estou no processo. Nós aplicamos o visto e ainda não temos a resposta. Então, não sei se eu posso ficar aqui na Dinamarca ou se eu vou ter que ir embora. Então, é uma coisa aí que a gente está no aguardo e... Espero logo, logo poder vir aqui contar para vocês qual foi a resposta e espero que a resposta seja positiva. E a resposta positiva que eu quero é poder ficar aqui na Dinamarca, poder ir para o Brasil e voltar para a Dinamarca também. Então, essa tem sido aí a minha oração para que tudo dê certo é, com relação a esse visto. O que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos responder um formulário... É um formulário bem extenso, tem acho que umas 42 páginas, 45 páginas por aí, entre 42 a 45 é, ou mais, e é um formulário que você precisa responder todas as, as perguntas que eles têm ali, né, eles vão fazer perguntas pessoais ou também perguntas é, sobre como você conheceu a pessoa, como, onde, quando, enfim, eles querem algumas informações é, importantes também para que eles avaliem, né, é, como tem sido a vida de casal, é, casado, ou se você se juntou com alguém, enfim. Eles analisam tudo isso para que eles possam te dar o visto ou não. Uma regra importante aqui e que muitas vezes as pessoas não sabem é que aqui você só pode aplicar para esse visto quando você tem 24 anos, tanto você quanto a pessoa que você casou. Então, se você tiver menos de 24 anos, você não consegue aplicar para esse visto, você precisa esperar, porque eles não dão esse visto para menos de 24 anos. Então, se você, por um acaso, casou com dinamarquês, ou tá pensando em casar, ou tem relacionamento com algum dinamarquês e tão querendo entrar nesse processo desse visto, infelizmente, se você tiver menos de 24 anos, você não vai conseguir. Então, é bem importante aí você é dar uma é esperar né e dar uma lida aí nas regras são bastante regras é, não sei todas sei algumas por causa da aplicação do nosso visto mas eu prefiro deixar aí para vocês o link do site que é nuindenmark.deco é, que é o ponto dk e aí você vai poder ver as informações o que precisa o que não precisa para se você é uma pessoa que está aplicando visto aí também aqui para Dinamarca, o visto de família ou outro visto também, eles têm todas as informações de visto, de o que você precisa neste site. Vai estar tá aqui na tela ou embaixo aí na descrição para vocês, tá bom? Bom, depois que juntamos todos os documentos, respondemos todos os formulários e pagamos a taxa, que não foi uma taxa barata, é em torno aí de 8 mil reais foi essa taxa, então é uma taxa que dá uma quebrada nas pernas aí também, é para quem não tem muito dinheiro né então é, vai juntando aí uma grana se você tá com a ideia de aplicar para visto é, aqui na Dinamarca de família ou qualquer outro visto que é em torno aí desse valor entre 5 mil a 10 mil reais e aí você vai ter que pagar para desembolsar para ter um visto é, aqui na Dinamarca tá e depois que fizemos tudo isso né fomos até a imigração é, porque todos os meus vistos funcionaram assim, eu juntei todos os documentos e fui até a imigração para poder fazer a aplicação lá, né? Deixar meus documentos, já tirar a foto, fazer a biometria, que é né, a digital. E aí acabou que chegamos lá, eu e o Simo, e batemos de cara na porta. A moça que estava trabalhando lá e estava na porta, ela falou assim para gente, olha, é, por causa do corona, né, por causa do Covid, nós estamos com atendimento limitado, então ele tem hora marcada e você faz sua hora aí, marca sua hora para poder vir aqui e fazer a sua biometria. Aí a gente ficou meio preocupado, que meu visto já estava para vencer, alguns dias para vencer e entrar um feriado também, e a gente ficou meio confuso no que fazer. Ela falou, olha, vocês precisam entrar no site e ver o que fazer, é, porque a gente não sabia aonde a gente colocava os nossos documentos, a gente porque a gente sempre fez isso, pegou os documentos e foi até a imigração. Então, pelo site mesmo, aí depois que nós voltamos para casa, ligamos lá, eles falaram, deram a informação para nós que nós precisamos fazer tudo online. Então, o, os cabeçudos voltaram para casa e fizemos todo o processo online. Lá no processo online, você entra com o seu... Né, se você já tem um... Tipo uma identidade aqui, você já entra com o seu nome ou o, o nome da pessoa, né, no caso dinamarquês, você entra no registro dela ali pelo site mesmo e faz tudo ali pelo site, como responder o formulário, é, anexar todos os documentos e é, mostrar tudo ali, a taxa, tudo que você já pagou e tudo que você já fez. Então aqui... Agora, esse processo do visto, que eu também não sabia, ele é feito totalmente online e depois que você marca uma hora lá e você vai até lá, tira uma foto, né, que eles pedem a foto e também tira a sua digital, que eles pedem também. Eu já fiz isso, eu consegui um horário lá também e acabei fazendo isso, então a gente aplicou o visto, nós enviamos... E também já fiz aí minha biometria, tirei a minha foto lá também. E depois que nós enviamos o pedido do visto, é, nós recebemos aí, depois de um, duas semanas mais ou menos, um e-mail ali da imigração pedindo mais alguns documentos, que pra eles não ficaram é, muito é, claro o que era, né? E aí eles pediram alguns documentos. Alguns documentos eu fiz a tradução, outros é, não fiz tradução e enviei pra ele e se ele pedir, aí eu vou acabar fazendo. E se você já tiver seus documentos traduzidos, manda sempre o original e o traduzido, que eu acho que vai ajudar bastante. Mas até agora ele não pediu para traduzir nada, ele só pediu um original de um documento brasileiro meu, que eu já enviei. Então agora é aguardar mais um pouco e ver o que vai acontecer. Né? Então, eu estou na expectativa aí de que vai dar tudo certo. Bom, uma coisa bem importante aqui que eles também pedem numa dessas regras é o, é o teste de dinamarquês, que é o teste A1 e o teste A2. Esses testes não são difíceis em dinamarquês, é, são testes fáceis, o A1 ele é bem o básico do básico do dinamarquês, então você, se, se você souber um pouquinho de dinamarquês, você consegue entender e responder as perguntas, e o A2 ele é um, um nível um pouquinho mais difícil, mas ainda assim é o básico, então se você já vai para a escola, já fala um pouco, é, já tem aí um nível bom de dinamarquês, com certeza você passa e vai dar tudo certo. Eu fiz o A2, que para mim foi ok, foi eu fiquei nervosa, né um pouquinho nervosa para fazer, mas é mais pensando em teste, se vai dar certo se não vai, mas deu tudo certo, eu, eu errei apenas duas perguntas, é, Ainda bem, é um teste que você precisa pagar aí caro também, ele é quase 3 mil coroas, é quase aí 2 mil reais, dois mil e pouco para você fazer esse teste, mas você precisa ter esse teste ou se não, você precisa ter um teste de inglês, né, e mostrar para eles que você se comunica de alguma forma aí com o seu conjugue, né, que você tem uma forma de se comunicar, seja em português ou inglês, ou em dinamarquês, mas eles querem saber no seu nível de, o seu nível de inglês ou o seu nível de dinamarquês para saber se você consegue se comunicar aqui nesse país. Eles pedem esse teste para né, provar essa, essa coisa aí da comunicação, de que você pode se comunicar, mas eu acho que também esse teste, ele é tão fácil que não sei né, se prova muito se a pessoa pode se comunicar mas é, também ajuda a diminuir o valor do dinheiro que fica retido na conta, numa conta especial, precisa ter um dinheiro retido, que é em torno de 100 mil coroas, que é em torno de 80 mil reais aí se eu for converter, e é um valor que precisa ficar retido é, numa conta, né, é, do Simon ou minha, é um dinheiro que às vezes o banco empresta, e aí ele fica guardado esse dinheiro ali por alguns anos, para quê? Para que você prove que se alguma coisa acontecer, você tem esse dinheiro aí para cobrir as despesas de alguma coisa que possa vir a acontecer. Então, quando você passa nesse teste, esse valor também diminui. Então, dependendo do teste que você passou, por exemplo, o A1, vai diminuindo aí uns 20 mil. Aí, acho que o A2 vai diminuindo mais uns 10 mil e por aí vai. Então, dependendo do teste diminui e depois o, o restante desse valor fica ali retido por esses anos aí, que eu não me lembro muito bem, mas parece que é uns 8 anos que esse valor fica retido na conta. E se eu tiver errada, deixa aí nos comentários se você souber, tá bom? Então, fazer o teste ajuda muito nesse processo do visto. Então, se você aí tá preocupado em fazer o teste, não fique muito preocupado. Dá uma lida, dá uma estudada, dá uma olhada no nos testes que tem aí no aqui no YouTube, né? Posso deixar o link aí de um teste e aí você vai ver como funciona esse, esse teste A2, que foi o que eu fiz. E aí você também pode... Dar uma treinada, né, para quando você for fazer o seu teste. Bom, gente, é isso. Fizemos a nossa parte. Espero que dê tudo certo. Conto com as suas orações, conto com a sua positividade aí para que esse visto é, saia logo, que a resposta saia e que ela seja positiva e que eu consiga ficar aqui na Dinamarca, né, é, mais alguns anos e conseguir também ir pro Brasil, voltar para cá, essa liberdade vai ajudar bastante, principalmente agora, né, que vai vir um bebê, vai ajudar a gente nessa ida e vinda é, da Dinamarca. Espero contar aí com, com você, com seu apoio, obrigada por assistir esse vídeo até aqui e não esquece de curtir e se inscrever no canal se você é novo por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!